Hum. Então uma cor vai ser branca outra cor vai ser preta Na escala, tá escrito 5 aí, vocês vão ver que o tabuleiro tá só 5 por 5 quadrados É só botar a escala 8 que ele vai fazer um tabuleiro de 8 por 8 quadrados Você pode botar essa escala que você quiser nesse, nesse Node aí Mas pra fazer um tabuleiro de xadrez eu vou querer 8 por 8, né? Tá pronto, né? <risos>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 da minha textura quadradinha, que já tá com as minhas fotos de madeira que eu peguei no, no Duck Duck Go E vou enfiar na altura da lombada Torço aí para dar certo estão vendo que o, o veio da madeira tá aparecendo um pouco melhor ah, E se eu metesse a cor direto na altura aqui? Agora tá mais parecido com o que eu queria Né?